Neste domingo, dia 2, os brasileiros irão às urnas para escolher seus representantes. E o Grupo Enfoque de Comunicação participa desse momento histórico. A partir das 8 da manhã, o jornalismo do BocNews News estará a postos relatando os fatos que acontecem em Santos e cidades da Baixada Santista. Além das informações das eleições no Estado e no país, no estúdio, nas ruas e com entrevistas com convidados, o BocNews News poderá ser acessado em todas as plataformas. E no final da tarde especial com a apuração dos votos apresentado pelos jornalistas Francisco Lascala Júnior e Humberto Chalube. Acesse as redes sociais do BocNews News pelo seu celular, Smart TV ou rádio do seu carro. Envie vídeos e fotos das eleições pelo WhatsApp 13991232141. Acompanhe a cobertura especial do BocNews News nas eleições 2022.